Tá bom, vamos. Começou, começou, começou. Cadê você? Olha no mapa. Começou o que, meu filho? Olhe no mapa. Vamos tentar, eu quero treitar. Vamos treitar. O bagulho Olha aqui o vai que ser que louco, viu? Cala a boca. Olha o que Cala a boca! Olha o que Cala a boca! Vai, vai. Cadê você? Onde você tá? Ué, que dá Misericórdia! Eu tô perto de Stirner! Né? Portal de viagem de né? O quê? Eu não tô aparecendo portal de viagem. Cala a boca! Eu não tô aparecendo portal de viagem no meu! Tô entendendo nada, vai logo! Não está aparecendo portal de teletransportação não no meu! Teletransportação! Teletransportação! <risos> Aonde ah, você tá? Me fala então. Você tá perto. Eu não me importo. Eu tô indo pro formato de viagem, Steve. Qual? <risos> tô indo pra Steve, meu Você tá em Steve, eu né? Eu morri, meu Deus, que me atacou. Que <risos> meu Deus, que noob. Ó, eu vou atacar esse da peste aqui, ó. Filho da peste! Ui! Olha, não Isso me come. É melhor você fugir, você vai morrer. Não tal? Eu, eu tenho Steven. Em cima do portal. Do lado. Fugi como um wicca! Win é, está poderoso! O danço nas mãos estamos em nível Em nível Oi Desde Oi? Qual é a música do início? Que música? Com eu quero entender Eu não sei não Do início, a uma vez Como é? Não sei A a vagueia, É minha vida Correr, eu tenho a com essa pessoa. Vamos! É você, você? aqui na minha frente. Vamos treitar, vamos, vamos, vamos. Aqui, missão do lado, aqui, ó. Que missão? Não sei. <risos> não, não é missão, não. Não sei aqui, é leilão. Tem uma fatia aqui pra tá? me dizer. Ah, eu tô com medo da queitiga. Eu tô com medo de morrer de novo. Vamos, vamos, ataca ele! Ataca! Não ataca, eu eu vou pra não tem como, Matei Tô louco, eu tô louco Vai no rio é? Não, não tem como no rio, ir no rio Você tem como ir no rio? Deixa eu vejo Não Eu também não Bora logo Vamos para onde? Cadê a missão? Minha pra cá, ó. Tá bom, então vamos. É só você me conv convidar pra que... sua missão, seu burro. Eu não sei convidar, não sei. Dá bom, dá pra É volta, só ficar na sua missão. Oh meu Deus, mas você é burro Tem alguém aqui, ó. Oi o Sims. Quem é minha mãe? Quem é? Joy Becker Se for muito difícil, eu vou fazer. não Vai lá, a gente vai fazer tudo. Não tô nem. Aqui. Tá mandando pegar a gente, a gente mochila, Bora, você essa missão, cadê as patas? Aqui. Cá. Eu quero tocar dinossauro, não vou te suar, não. Ai meu, meu Deus. Deus, eu tô com mochila. eu tô tá vindo A Eu não vou, não, sai fora. Eu tô tá com Do cabruco, me deixou sozinho. Cadê você? Eu te odeio, me deixou sozinho. Eu fui comido. Mentira, você tá aqui no meu lado. Sim, olha o tanto de vida que eu perdi. Perdi 50% da minha vida. Filho da peste, filho do cão, filho de uma égua. Bora um fui de tudo. Meu Ai meu Deus do céu. <risos> Vamos, me ajuda. Com Ataca qual? Eu atacar o mesmo. Vai morrer logo. A tem que pegar esse pacote aqui, ó. Não, A cadeira, Vai, eu Eu eu eu Não vai não! Me dá perto, fugiu! Gente, não, você Eu tô aqui! Ai, meu Deus! Ai. Não! Tô atacando, me ajuda! Ai, Ai eu tô sendo estrupado! Só um dinossauro, seu cara de velho! Eu matei, matei, matei, matei! Tô com pouca vida! Tô com pouca vida! Espera-me! Vamos, vamos, aí, vamos, Deus. vamos! Deus. Me ajuda! Cova-me! Cubra-me! Why com tudo! Ai, ele tá vindo! Você tá lado errado, Roma 9? Eu não tô do lado errado. As patas estão é, pedindo pra eu vir pra, por aqui. Pra lá pra trás. Roma 9. É? Aqui. Bora logo, do... cadê vamos flu? Vamos! Vamos! Já tá com medo! Cadê eles? Ah, eu vou pegar o pacote! Pega, pega, pega, pega, pega, pega! Não, pega. não, pega, não! Pega, pega! pega. Ah, tá me seguindo! Meu Deus! Ah, Olha me o ah, ah, tá de ah, meu Deus. Ah, tá de Ai, Corre, corre! Atira! Tá... ataca! Não tem como! Tocou! Consegui! Pega o pacote! Vem pegar o pacote. Eu vou te convidar para missão. A mão, Aqui, ó. Convidar para a missão. Uai, vai, vai! Não, não, filho de uma égua, filho da desgraça, filho da puta. Não. Vem, vem, vem aqui. Eu não pode não. Fugiu. Eu estou mais calmo. Falta um, falta um. Cadê você? Você morreu? Vai, vamos pegar o pacote. Vai, me ajuda aqui. Uma nova. Cuidado. Cadê você? Cuidado! Ai mesmo, ele tá aqui! Dango! Saco! Eu buguei! Ai, eu tô muito lento! na me ajuda! Para quem? de Vai correr! Roma nove! Roma nove! Sai da frente, criatura! Vai, vai, vai! Menos um. Quem é que tá atacando? É o Stigris? É o Búfalo? Eu <risos> É um Strig... um estrigue vermelho. Um Strig... Um o <risos> um português tá Ó. Ai, meu pai do... Eu vou morrer, Oh, Deus, eu eu consegui pra fazer as testes, e o me deixou pra morrer. Meu pai, do céu, eu tô sem caraca de tropado. Eu vou Meu... morrer, eu vou morrer. Eu vou morrer, eu vou morrer. Tô tendo vida, Ai, vida. Calma, calma, vamos nos acalmar. Você tá onde, criatura? Eu tô. Eu tô restaurando minha vida aqui, né? Porque eu perdi um monte. Eu também, mas você tá. Em que parte do mapa? <risos> eu não sei, cadê você? Uai, uai, uai, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. Tem, Tem muita aqui, misericórdia. Tá ouvindo meus tiros? Eu tô vendo nada. Você correu muito, meu Deus, você é muito medroso. Eu não corri é porque o meu vinho travou. Quando eu fui ver, ele tava sendo atacado. Eu tô de pata esse aqui, eu nem sei qual é o tigre. É um strig. Um... <risos> Ai meu Deus. meu Deus! É um strig vermelho. <risos> <risos> <risos> você entendeu, né? É um tigre vermelho. Cor de vinho. A gente já acabou a missão, né? Não sei. não sei. Eu não tô. Eu não tô. Eu não sei. Eu não tomar muito mais. Cadê você, incompetente? Ah, eu Ah, meu pai. Oi? É certo eu me seguir até aqui? meu Deus, tá... eles estão muito violentos. Oi, Oi. Cadê, você? Você seu... seu... cadê você? Você está indo para onde? Do seu lado, do seu. Cadê você? Eu sei. Boa. As patas estão pedindo tá... para aqui atrás de você. Então você vem tá para onde, criatura? Mas as patas estão pedindo para eu vir para aqui. Ai, ah, então a gente separou da missão, foi? Que droga Ó, ah, eu ah, vou não, te convidar que... pra missão, ó Convidar um amigo Foi a ração que você pegou Você tem que entregar para ele agora Entrega lá pro homem Depois você tem que voltar para pegar pra, pra... Ah, pra tá, entendi Me Entregar a ração de emergência Pronto, pronto, pronto. Agora Vamos para onde? Concluímos, concluímos Concluímos Só voltar pra onde? As tá mandando ir pra cá. Ah, não vai exatamente, tô doida de novo. Não sai fora. E Vai. É. Vou convidar você Convidar pra quê, essa Aparição. Apareceu? Convinte pra missão de grupo, aceitar Eu aceitei, mas não significa que eu vou fazer Vai fazer sim, é melhor É melhor eu que a gente meu, morre todo junto Segue as patas, vamos A pata não é pra cá Tá onde? Aqui em cima, atrás de você. Atrás de você! Mano, atrás de quem? Cadê você? Eu tô perdida. Pra cá, a missão foi concluída. Oxe, não entendi. Você ganhou o trafão. É aqui, vamos, vamos. Eu tenho 45 moedas, agora eu posso reviver. Eu tenho 49 cobrendo esse jogo. Meu Deus, tá cheio de fogo aqui. O que, que tá acontecendo? Eu acho que essa é essa a missão. Bosta essas patinhas para ver no que vai dar. Uh, tô comendo minha raba! Uh, eu tô comendo! Ai, minha chibata! Você tá bem? Muito bom, tá... bom. Muito, muito bom! bom. Muito, muito bom! Misericórdia. Bom. Eu acho que a missão é aqui, ó, barril de água Somewhere far, far away. Pronto, tá mandando voltar Eu quero trocar dinossauro Calma, a gente tá, a gente, nós, nós estamos pobres Esse deserto nas patas, sendo que eu... Ah, é pra pagar o fogo Apagar o fogo, é? Uhum. Uai, que tá tirando aqui? Uai! Oh! Uai, oh, meu! meu! Oh, ajuda oh, tá rápido! Ajuda rápido! Ajuda rápido! Ajuda rápido! Ajuda Vai, chibateira! Tá tá tá chibateira! aí, chibateira! Para! Não ataca, não! Morre na chibata! <risos> não não fode não, não fode não, viado Quem tá atirando de você, aquele lá? Ah, por não ele, Por isso que ele tá atirando A gente tem que cuidar dele junto, anda logo Espera, vou pegar mais um barro de água Mas ele vai te atacar quando você voltar com o barril Então espera e pique que pique Eu tô com medo Fique nesse medo lugar O rancho fundo Ai, misericórdia. Calma, que eu estou chegando. Esse vinho não faz mais, da, mais nada na vida, não. Só vi fica aqui conversando. Bora. Cadê tu? Tu passou, velho. Tu vai na tua frente, seu filho da peste. Ui, atira, atira nele, atira. Calma. Ui, ui. Pronto. Pronto, conseguimos. Apaga o fogo. Agora eu preciso apagar o fogo. Vale. Eu fiz alguma coisa com a tela? Que raiva! Pronto! Apagou o fogo da raba! Olha meu fogo na raba! Ai, minha raba tá queimando fogo! Tem minha chibata tá pegando fogo! Minha chibaca tá pegando fogo! Uau, cadê? Eu não tô entendendo mais! Ah, tá cá! Finalmente! Cadê? Agora fazer o quê? O que, que tá acontecendo? Ah, missão concluída. Mas essa missão tá muito arriscada. O passando tá mandando pra lá. Calma, gente, já tem gente atirando aqui, meu Deus. Corre, corre, corre. Alta. Ui, minha chibaca. Finalmente consegui deixar a câmera... rente. Okay. Aqui me perdi. Onde você foi? Onde você está? O que está que acontecendo? Aqui, vem pegar a faquinha. Misericórdia, alguém me ajuda. Alguém me acuda. Que é isso aqui? Per... Bonito, Ai meu Deus, eu estou é espetando minha raba bom. aqui no cacto. Que bom. Ai meu Deus do céu, vou tentar cair o do tigre de novo. Foi. Mas eu não vou entrar aqui, não. Macumba! Devagarzinho, ó. Macumba! Na paz e no amor. Macumba. Na paz e no amor. Macumba! Macumba! Macumba! Macumba! Macumba! Onde é que eu estou? As patas sumiram, não sei pra onde ir agora. Eu não sei onde, onde eu estou. Estou sem saber onde é que eu estou. Eu estou em Níquel Espera que eu chegue aí. O que tem que fazer agora? Bora fazer mais missão em grupo. Vamos escolher mais uma missão. Sem te achar primeiro, né? Eu tô em níquel. Portal de viagem níquel. Níquel. Oi, meu bebê. Oi, meu bebê. Minha chibaca. Estava. Meu Deus, eu tô muito embaixo.